Chama no vai assim, ó. Puxa o fole, isso é Esse é o flag moral de babassu, olha é para o Brasil. Explodiu, papai Brasil. Fui amar quem não devia. Agora estou assim, tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir. Manda mensagem pra amiga, não me atende. Responde. Será que é só de raiva Se ela tá com outro nome Toma, toma Será que ela vai voltar Toma, toma Cachaça vai me matar E tô pegando Rapariga Ô o bagaço bom Tava no piseiro do aqui daí. Fui amar quem não devia Agora estou assim Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem Dorei Manda mensagem pra amiga Não me atende nem responde Será que será que ela vai voltar? Toma, toma. Eu tô mal, tô mal. Tariga. chama no piseto. O é bom demais. Vai, vai, vai. Ô, bagaço bom! Chama, Salvador, meu velho. Puxa, nego, velho. Bora mais um aí, vai. Senhor! Seu flague em moral, ó. Fala assim, ó.